Mano, tá acontecendo que o coronavírus tá, tá se espalhando aí, né? Então, já como eu não tenho aula, eu tô dentro de casa. Por que não jogar o jogo do Sonic? Tipo, eu queria muito assistir o filme do Sonic. Mas eu não posso. Por que será, né? Ah, mano. Quando o vídeo tá sem roteiro, agora eu vou parar pra perceber. Quando o vídeo não tem roteiro, fica bem complicadinho pra falar. Mano, que jogo mais estranho. Olha isso aqui. Ó. Ó o sapo. Uma roda, sei lá como. É que falar tricípulos. Mano, cala a boca, cara. Deixa só vem lá na hora que eu começo a gravar. É, é um negócio engraçado. Clico pra pular. É só isso que ele faz. Pai. Eu caí, mano. Misericórdia, ó. Fica aí. Fica aí Fica aí Fica aí Oh, xin Fica aí Meu tio, tá batendo dois pulos Ainda dá um pulo maior até Oh, nooço Me deixa em paz, bichinho Ai, sai, tá, mano Que isso que chama desse meme do, do sapo? Ai, eu morri, ai Negócio chato, esse jogo, velho, Olha pra ó, Pula Agora vai, não, ó, oh. pior é quando aquele, aquele bichinho que voa, sei lá qual é o nome dele, Mas aquele bichinho que voa, ele é chato, sei lá, mariposa. O que tá aparecendo anúncio de Free Fire, velho, misericórdia? Ó, oh, agora vai. Vai não vou morrer. Não, não. <risos> eu não consigo. Infelizmente, cara. Ó, O que o Knuckles? O um anda, Knuckles? É isso aí. Pula, ah, não, mano. que eu? Oh. Caraca, eu sobrevi. Mano, o que, que foi que aconteceu ali? Tá, agora eu não morro. Oxi. De novo, Knuckles. Eu não sei se tá aparecendo o barulho do meu dedo clicando. Porque eu não sei o que tá acontecendo. A gente ficou sem aula e tudo mais. Mas assim... Eu queria, eu queria ir pro shopping, velho. Por favor, mano. Vai, vai. Aí, eu fico triste. Ó, agora vai. Agora sem conversar. Quer dizer, se eu parar de conversar, o vídeo vai ficar insuportável. Então, não tem o que fazer. Não quer subir. Ele é mal feito porque... Ele é pra cima ao feito, já que não tô falando de um meme do Sonic, né? Mas assim, isso não sei, mas tá me parecendo muito o Basic. <risos> vou morrer, o vídeo acaba. Aí o vídeo acaba agora, quer ver, ó. Eu não vou me matar, eu não vou me matar. Pronto. Acabou. <susurra>